Concordância nominal, né? a primeira a gente deu, a gente passou algumas palavras para vocês, algumas dicas aí e A gente vai manter isso aí, só que algumas palavras que caem realmente né? Em concurso, né? Isso, cai, cai bastante em concurso né? é, As bancas gostam de trabalhar em cima de concordância nominal Porque tem muita gente que escorrega justamente nesse assunto é isso aí. Ok? Então vamos lá Aliás, vamos retomar um pouquinho Na aula anterior a gente viu que a concordância nominal diz o seguinte O substantivo vai concordar com seus determinantes Quem são os determinantes? artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Beleza? Aí a gente viu que temos algumas palavras especiais e hoje a gente continua com algumas expressões que às vezes causam, causam muitas dúvidas. Então vamos lá. Todas as expressões, é necessário, é permitido, é proibido, é bom, é ótimo. Ou seja, quando a gente tem essa ideia do verbo ser mais um adjetivo, nós temos duas possibilidades. A primeira é, só, é o que nós encontramos aqui. Ó. É proibido entrada de estranhos. Percebam que, apesar da palavra aqui, entrada, ser feminina, a gente deixou o proibido no masculino. Por quê? A regra diz o seguinte. Quando nós temos essas expressões, é proibido, é permitido, é necessário, é bom, é ótimo, enfim, temos essas expressões, eu tenho que analisar se esse substantivo que acompanha a expressão está ou não acompanhada de um determinante. Então, olha só. No segundo exemplo, nós temos aqui, ó. É proibida... A entrada de estranhos. Portanto, a entrada, que é o substantivo, tem um determinante, um artigo. Beleza? Aí a concordância se dá com este artigo. É isso aí. Preste atenção nisso aí, né? Mesmo caso aqui também, né? É do é bom, que o Thiago falou. Sopa no inverno é bom. Esta sopa é boa. Beleza? O determinante, neste caso, é... Esta. Beleza? Esta sopa é boa. No exemplo de cima, eu não tenho nada que determine a sopa. Entendeu? Não tenho a sopa, não tenho esta sopa. Então, fica... É bom. Beleza? Ok. Continuando aqui, então, falando agora com as expressões, é necessário. Então, olha só. A paciência é necessária nestas situações. Como esse barulho que vocês devem estar ouvindo de vizinho, não é? <risos> Todo mundo deve ter vizinho, e vizinho é uma coisa super legal. Mas vamos lá. A paciência é necessária nestas situações. A paciência é necessária. Percebam que se eu não tivesse um determinante, nós não nós deixaríamos a expressão no masculino no singular. É necessário paciência nestas situações. Percebeu a diferença? A paciência é necessária. A concordância se dá com o determinante aqui. Como eu não tenho nada determinando paciência aqui, eu deixo no singular e no masculino. Então, olha só, eu tenho que verificar essa questão do masculino e feminino, mas também a relação de singular e plural. Olha só, são necessárias medidas urgentes. Urgentes agora está determinando medidas, ok? São necessárias medidas urgentes. Isso aqui é um erro muito comum quando as pessoas começam a escrever e acabam não percebendo. E aí, lá na, na redação, por exemplo, você vai perder muitos pontos, no caso do Enem, na competência 1, certo? que diz sobre o domínio da norma culta. E aí, olha só, quando não tem determinante, liberdade é necessário. Singular e masculino. Beleza? É isso aí. Agora a gente quis fazer uma, uma certa brincadeira, né? mas é uma brincadeira que... Quando você faz, as pessoas acabam não prestando atenção e escorregam. É isso aí. Mas você sabe qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? quem Tiagão. Branco. Não. A cor, a cor do cavalo branco de Napoleão é branca. Beleza? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? A cor. A cor é branca. Amarela, preta, azul, entendeu? Se é a cor, feminino, certo, feminino, beleza? Outra coisa aqui também, você vai preencher um documento, qualquer repartição pública, qualquer lugar que você vá, tem que preencher o um documento e perguntar pergunta qual a sua nacionalidade brasileira. Tá? Ele não está perguntando se você homem é brasileiro ou se você mulher é brasileira. está perguntando o, a, a, o geral. Tá? Nacionalidade brasileira. Beleza? Beleza. Obrigado e obrigada. E aí, Tiago? Explica é aí, aí. Pra gente. Tem muita gente que ainda tem dúvida. Quando oh, é que cara. eu vou dizer obrigado e quando é que eu vou dizer obrigado? A regra é clara. É isso aí. A regra é clara. Homens dizem obrigado. obrigado. Mulheres dizem obrigada. Já aconteceu, Vitor, das pessoas perguntarem: peraí, Tiago, mas eu sou homem e estou agradecendo a uma mulher. Eu não devo dizer obrigada? Não, não é quem recebe o agradecimento, e sim quem faz o agradecimento, ok? Se é um homem agradecendo, obrigado. Se é uma mulher agradecendo, obrigada. Simples assim. Belezinha? Acho que é só. E já sabe, né? Ah, Vitor, sabe o que aconteceu essa semana? Falei. A gente chegou, ultrapassou os 500 inscritos, cara. Oh, que legal! Hein? Isso significa que <risos> cabelos irão embora, barba, barba, barba sua tá barba bem. vai embora. Minha barba vai ficar, né, colorida, tá? Mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Tem mais gente é, conhecendo um pouco mais sobre a nossa língua, né? A gente propagando conhecimento, ok? Então, já sabe, né? Continua compartilhando, chama os amigos, os primos, enfim, todo mundo que tem canal, certo? E inscreve lá. Ajuda a gente aí Ajuda a, a gente. chegar okay? aos bio aí. E não se, esqueça, não se esqueça também de interagir com a gente lá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É. Beleza? Beleza. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Fiquem com Deus.